é, para o próximo período bom, meu nome é Antônio Carlos Rodrigues de Moraes mais conhecido como Toninho sou professor aposentado da rede estadual desde 2007 e da rede municipal de Campinas desde março do ano passado bom eu vou levantar alguns pontos aqui para reflexão a respeito do que o governo golpista aí está é, divulgando, e começou a divulgar desde o final do ano passado, né? a respeito da economia em geral, e aí dentro, a educação. Tá. Um plano específico para a educação, ele não... É, tem um plano, sim, que ele chama de travessia, né? travessia social, tá certo? mas é, não traz grandes novidades, inclusive escrito por pessoas que, estão, que demonstram estar é, completamente fora né, da dinâmica da, da educação de hoje, usando terminologias muito antigas, inclusive, né, ao invés de falar de ensino fundamental, ensino médio fala ainda de fala de primeiro e segundo grau, né? Então demonstra realmente um distanciamento muito grande dos problemas da educação só por essas terminologias que a gente vê, tá? É, bom, em todo caso nesse nesse plano da travessia a gente pode destacar uh, dois pontos aí, duas propostas que se colocam. né? Uh, uma uma delas é o a introdução do pagamento de bônus para os professores coisa que a gente já tem já tem experiência aqui do, do governo tucano aqui de, de São Paulo né a gente já tem experiência disso e a gente sabe como é que funciona né uh, bônus por a proposta é concessão de bônus aos professores por rendimento né e rendimento significa avaliação dos seus alunos, através de exames padronizados e tal. Né? A gente sabe que isso não funciona. Em primeiro lugar, porque o governo aproveita para substituir o reajuste inflacionário né, por esses bônus. Então, o que acaba acontecendo é que a maioria da, a maioria da rede dos professores acaba ficando sem nem um reajuste nem nem reajuste inflacionário, tá certo? Segundo lugar, outro problema que se vê é que é impossível você é impossível se avaliar, né, isoladamente o rendimento de um professor dentro da rede ou de alguns professores dentro da rede, porque a educação a gente sabe é um processo. O aluno que vai bem hoje, o aluno que é, tem um alto rendimento hoje é devido a quê o professor de hoje o professor que ele teve o ano passado o ano retrasado como então como avaliar isso então é muito complicado isso né então é uma proposta realmente que muito danosa a gente sabe disso pela experiência aqui do estado de São Paulo muito danosa aqui para para os professores bom outra proposta uh, vai bem na linha né da da, da, da intenção das privatizações no campo da educação, que é a, uma reformulação aí do, do ensino médio, né, que eles chamam de segundo grau, do ensino médio, é, fortalecendo mais a profissionalização. Então, um tipo de Pronatec para ensino médio. tá certo? Bom, é, isso está dentro das intenções né, do, aí do governo, das intenções gerais, e é, que eu gostaria de, de pegar alguns pontos aí do Ponte para o Futuro, né, que é o, o plano que eles publicaram aí no final do ano passado, né o plano do, do PMDB para o Brasil, Plano de Salvação Nacional, e que, pela primeira vez na história, eles... Eh, anunciam antes de fazer as maldades que vão fazer. Bom, por que que isso acontece? Porque não é um plano a ser submetido às urnas. Quer dizer, desde o final do ano passado já é uma preparação do golpe. O plano faz parte do golpe, tá certo? Então é um plano de encomenda para um governo golpista, tá certo? Então ele pode ser muito honesto e dizer no plano todas as maldades que pretende fazer, e que está começando a fazer, a gente está acompanhando aí pelos, pelos jornais. Bom, qual é o ponto principal e que afeta, além da, da saúde, como a Nayara colocou, né, afeta também a educação? É a questão aí da eliminação dos percentuais, né, as chamadas verbas carimbadas, dos percentuais obrigatórios para a educação. Tá certo Bom, o que está que por trás disso? Ah, na redação lá do plano deles, eles, eles justificam isso dizendo o seguinte, no momento de crise, é um absurdo se manter o mesmo nível de gastos obrigatórios por parte do governo. Tá? É, muito bem. O mesmo nível como, cara pálida, se o, a Constituição estabelece percentuais e não valores absolutos, está certo? Então, se a Constituição estabelece, obrigatoriamente, para a educação, 18% do governo federal, 25% estadual, e 25% municipal, é, isso significa que, se cai a arrecadação, cai também o investimento em educação, em saúde, etc. Tá certo? Então, querer diminuir ou querer eliminar esses percentuais, significa o quê? Significa, que, significa passar o recado que, na época de crise, eu quero investir aonde? Na dívida pública. tá certo? Eu quero aumentar a reserva para o pagamento da dívida pública. Então, é um plano que tem como centro de preocupação o chamado ajuste fiscal, que nada mais é do que, na falta de farinha, meu pirão primeiro. Simples assim. Tá certo? Bom, essa disputa, né, que a Nayara colocou também no, no campo da saúde, entre o público e o privado, na educação também a gente verifica isso, e aí já não é, não é, não é coisa nova. Né? Já vem desde os... Dentro dos próprios governos petistas, a gente vê essa, essa disputa. A gente viu muito essa disputa, por exemplo, em todo o processo de discussão do Plano Nacional de Educação. Tá? As entidades privadas, os empresários com a santa intenção de melhorar a qualidade da educação, que anda muito precária no Brasil, etc., é, jogaram muito forte a sua intenção de colaboração no setor. Pô. tá certo? É, colaboração no sentido de participar dos investimentos, dos investimentos públicos, inclusive. Originalmente, a proposta do Plano nacional de educação previa um, um horizonte aí de até o final do plano do plano né, de 10% do pib para a educação tá certo uh, o que seria mais ou menos o dobro do que do que se tem hoje e, então é, financiado pelo pelos royalties do do pré-sal, né? 75% viria do 75 dos royalties do, do pré-sal seria para para cobrir esses investimentos, né? E então, originalmente estava se pre, tava, tava previsto, né, esse investimento 10% na educação pública. E a palavra pública por pressão aí, por disputa do privado aí, né, caiu a palavra pública, né? Então, investimento em educação, 10% do PIB. certo É como está hoje no, no plano. Tá? É, então, é uma disputa muito forte. Por que essa disputa? É, eu vejo da seguinte forma. Além, da, além de educação ser um excelente negócio, né, para o empresariado aí, ligado ao, ao ramo, né? Uh, venda de livros didáticos, etc., uh, as escolas particulares, faculdades particulares que tiveram um desenvolvimento muito grande durante o governo tucano, né, do FHC e tal, e que, que se mantém mais ou menos esse quadro, né? Uh, além desse dessa participação direta nos, nos investimentos é, a gente verifica uma, um movimento do, do empresariado no sentido de controlar também a administração e, a própria, e o próprio controle ideológico da, das escolas. Tá? Controle administrativo e ideológico das escolas. É, Antigamente, quer dizer, no tempo lá das linhas de produção, não havia tanto problema em se, em se desvalorizar, em não se dar tanta importância a uma educação mais refinada. Certo? Por quê? Porque na linha de produção, o operário só precisa aprender a apertar o quarto parafuso da roda traseira do carro e tal. Não é? É, depois da chamada Terceira Revolução Industrial, né, da informatização da produção, etc., é, nas últimas décadas, né, depois da, da, do final da Segunda Guerra Mundial, quando se começa a falar em qualidade total, programas de qualidade total, o, o trabalhador já começa a ter... a se exigir dele uma, uma preparação ou uma qualificação melhor para o desempenho de suas funções. Quer dizer, ele já não depende mais só de treinamento. Ele começa, começa a se exigir do, do trabalhador uma qualificação, que é bem diferente de treinamento. Tá? A qualificação... Ele se forma para ser mais protagonista do que ele faz, não é? Inclu Não só pelas novas exigências, né, que a tecnologia apresenta para o desempenho da função desses trabalhadores, mas também muito a ver também com a necessidade de economia da, de chefias intermediárias, tá certo? Então, dentro desse programa de, desses programas de de qualidade total, né? A educação volta a ter um, um uma importância grande aí pra, dentro do chamado mundo corporativo, tá certo? Então aí surge um dilema. Tudo bem, é necessário, né? É necessário se pensar numa numa educação mais qualificada. Aliás, a própria LDB é, fala né, de um dos objetivos da, da educação é a qualificação para o trabalho usa essa palavra qualificação e é, preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho são os dois grandes objetivos aí da L, da, da lei 9394 tá certo e aí tem esse seguinte dilema como como valorizar a educação, mas sem que eles, sem que ela saia dos nossos controles, não é? Aí vem então a necessidade que o mundo corporativo tem de influir diretamente na própria administração das escolas. Então aí a gente vê aqui em Campinas, por exemplo, eh, ongs, né, como a Comunitas e a Falcone, né, que é que é coligada a Comunitas. Comunitas é uma ONG da, fundada pela Dona Ruth, né, mulher do, da FHC, tá certo? E a Falcone é uma empresa de, de assessoria, de assessoria empresarial. Né? Tem muito sucesso aí no mundo corporativo de assessoria e as empresas. Essa, bom, a Falcone entrou aqui em Campinas para Teve muita resistência a entrar diretamente nas escolas, houve uma resistência enorme dentro da rede, eles acabaram se afastando, mas não houve nenhuma desistência, porque eles ficaram lá, influindo através das cúpulas. Né? Tá certo? Então, muita coisa aconteceu aí de, do que eles chamam de fazer mais com menos né? na, na educação de Campinas, a partir aí da atuação da Falcone. tá Bom, então há essa ingerência administrativa e a gente observa também uma ingerência no nível ideológico também, tá? E aí a gente pode perceber o avanço aí dos, dos fundamentalistas, né? Tentando, tentando não, ganhando espaço no campo aí educacional, tá certo? A Folha de São Paulo publicou, né? Publicou os dez pontos da, da pauta de sugestão dele para a educação. Primeiro, fim do Ministério da Cultura e da Educação e da Lei réoné Dois, criação do Ministério da Ciência, Educação, Cultura, Esportes e Cidadania. Só faltou a saúde aí. Uh, três, fim do sistema de cotas. 4. Redução do ensino fundamental de 9 para seis anos. 5. Substituição do ensino médio pelo supletivo. 6. Substituição de filosofia e sociologia pelo ensino religioso. 7. Volta da educação moral e cívica e educação para o lar. Oito, proibição da ideologia de gênero. Nove, obrigatoriedade de execução do hino nacional todos os dias, em todas as escolas. Dez. Dez é... Inclusão da Bíblia como material didático no ensino fundamental. Isso é do frota, hein? Uh, agora, vamos falar sério. <risos> o que, que, o que, que a gente pode observar, como é que a gente pode refletir esse avanço do fundamentalismo né, no campo educacional? É, bom, primeiro, uh, qual é o pretexto, qual o pretexto que eles dão para tudo isso? no próprio pretexto ou na própria na própria argumento defendendo tudo isso eles já expõem a sua visão de educação educação para eles é doutrinação certo então eles propõem umas, um tipo de doutrinação para combater uma outra doutrinação não é que eles imaginam que existe que eles chamam de doutrinação comunista ou marxista, tá certo? Então eles imaginam que o desenvolvimento do pensamento crítico é doutrinação. Então já começa por aí, né? Começa por aí. Então face a isso, eles fazem a sua proposta que é que ela sim, essa, essas propostas sim são de doutrinação, tá certo? E essas propostas, proibindo discussão de certas coisas na escola, já demonstram que é uma doutrinação que pretende matar o pensamento crítico. Isso vem de encontro, a, vem de encontro ao interesse da, do empresariado. Certo? Que, por mais chulo que seja essas propostas elas ajudam de alguma forma a controlar ideologicamente as escolas impedindo o pensamento crítico quer dizer os alunos eles podem ter a autonomia necessária para desenvolver para se qualificar profissionalmente mas não pode ir além disso está certo e o desenvolvimento do pensamento crítico nas escolas leva além disso. Tá? É muito curioso, eu trouxe aqui para vocês, inclusive, uma cartinha que saiu ontem no Correio, para vocês verem como ela resume bem essa mentalidade né? empresarial, embora não seja um empresário, seja um advogado que escreveu, é o Armando Bergo... Se não me falha a memória, foi presidente aqui da OAB Campinas, né? se não me engano. Ele escreve o seguinte: ó, não sejamos hipócritas. O país, em sua maioria, aliás, os pais, em sua maioria, desejam o melhor aos seus filhos. As pessoas estudam, trabalham, lutam para ser alguém na vida. Queremos ter bons rendimentos, carros, casas, móveis, roupas. Tudo é legítimo. Mas o que me intriga é o seguinte. Se todos nós nos tornarmos doutores, quem irá, então, varrer o chão das fábricas? Ser faxineiro, gari, operário, pedreiro, empregada doméstica, comerciário, etc., não são profissões dignas? São ou não trabalhos relevantes para a sociedade? Na falta desses profissionais, quem realizaria os serviços? Então, no meu entender, a fala da mãe no filme, eu não sei, não consegui descobrir que filme que ele está se referindo aqui. Ah, tá. Nos transmite uma mensagem subliminar de preconceito e de desprezo aos varredores de fábrica e a todas as pessoas que realizam um trabalhos simples, contudo extremamente úteis, necessários e relevantes. Temos de valorizá-los. Deixemos de lado o preconceito e essa hierarquia social. Bom, é interessante aí a... A perspectiva que a gente pode ver através dessa, dessa cartinha é que o estudo só serve realmente para qualificar para o trabalho. A, a formação da cidadania nem se toca no assunto, né? nem, se, nem se fala. Certo? Quem disse que fazer uma faculdade só serve para qualificar para o trabalho? Eu tive um conhecido que morou algum tempo lá na Suíça, e ele observou lá uma coisa curiosa, eu não sei se é em toda a Suíça isso, ou só na cidade em que ele, em que ele morou, que lá o pessoal não paga, não paga taxa de, de limpeza pública. As pessoas fazem mutirão e limpam as ruas, praças e tal. Certo? Economiza essa grana no, nos impostos. Não é? usa, usa, usa esse investimento e limpeza para outras coisas. Limpeza eles mesmos fazem. Uh, e todos, inclusive doutores. Não é? Então, por que, que um varredor de fábrica não pode ser um doutor? Certo? É, se eu digo que o sujeito quer ser doutor para deixar os chamados trabalhos simples, e somente por isso, eu estou negando totalmente a, a lei de diretrizes e bases e a própria Constituição sobre o que fala sobre a educação. Pô. Educação não é só para qualificar para o trabalho, é formação de cidadania, eu, como ex-professor, eu fico muito mais feliz quando eu encontro né, em manifestações populares de que eu participo, eu encontro ex-alunos meus do que quando eu encontro um ex-aluno meu diretor de uma fábrica qualquer. Certo? Certo? independente do que esse meu colega de manifestação esteja fazendo profissionalmente. Tá? Porque educação não é só para o sujeito cuidar do pedacinho que ele ocupa lá durante o tempo de trabalho. A educação é para ocupar, para ele aprender a ocupar o espaço do país como um todo. Isso é ser cidadão. É se preocupar com isso e é, participar do governo desse país. Está certo? Uh, bom, sei lá, teria muitas outras coisas que eu trouxe aqui anotadas. Tá? Eu até fechei aqui, porque não ia dar tempo mesmo. Para apresentar para vocês. Eu só queria terminar é, dizendo que, em contraponto, né, relembrando, em contraponto a esse programa ponte para o futuro né que está sendo implementado pelo governo golpista eu queria afirmar com todas as letras que dentro do que no espírito desse plano o espírito desse plano é radicalmente inconstitucional tá não sei se isso hoje em dia significa alguma coisa. Para o nosso judiciário talvez nada, mas para quem nos ouve e que quer um motivo, quer mais um motivo de luta, então eu deixo a leitura do artigo 3o da nossa Constituição. Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil. Um, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Dois.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 Certo? É só ler, pode acessar lá o Plano para o Futuro, ler o Plano para o Futuro e depois ler isso daqui. certo E ver como é inconstitucional. Mesmo em relação aqui ao é segundo item, garantir o desenvolvimento nacional. Não está escrito aqui garantir o desenvolvimento econômico nacional. É o desenvolvimento em todos os sentidos certo então, acho que é isso